Hum. Opa, aproveitar que tá aqui. Se inscreve no canal aí, meu parceiro. Tamo junto. Que bágua. Cara, pega o trovão ou o Conqueror, chat? O que vocês acham? Porque, tipo assim, apesar da rapaziada ser squish, entre aspas, lá, né? Porque tem uma fucking indiana que faz umas zonas que parece um full tank. Os caras vão ser full melee e auto-ataque, tá ligado, chat? Olha ah, lá. Então vai ser muito fácil trocar o Conqueror. Porque essa assim é boa, brother. Vou testar uma coisa doida, hein, mano. O que eu pego aqui, mano? Vermelho. Inspiração ou azul? Inspiração seria a e Caralho! Eu vou fazer em modernário. Vamos testar. Pera, mas eu tô sem... Tô sem ataque Speed. Eu tenho que Attack Speed aqui. É, vai ser a visão, mano. Vambora. Bora, bora, bora. Vou testar, vou testar. Cara, começar de Blade Zone para pra testar, hein? Cara, 63x45. Ele nem resetou o auto-ataque. Leite game, by the way. By the way. Ah... Uh, Isso era, tipo, muito óbvio. Ele achou que ia ter reação de um ser humano, meu parceiro. não é um robô, não, chefia. Cara, agora tava perfeito para Echo vir aqui, velho. Cara, Echo, pelo amor de Deus, velho. Eco do céu. Cara... Aqui, assim, é um caçadinho, amigão Ele não tem flecha, o Eevee tá dando bounce Eu quero dar B, e como você só me ajudar a puxar Ó, a gente mata esse cara aqui, ó Flecha Será que ele cobra? Eu como quis flechar, eu tive que ir, mano Caralho Mano emo, emo, ó. vamos testar agora apesar de ter sido que o kill pro caçadinho, eu não achei o Earth. o wave tá dando bounce, o cara não tem flash, não tem TP, eu posso frisar corre, porradaria, porradaria, porradaria é bad essa porradaria ou é boa? que merda, cara, que fuck merda era pra puxar e fazer ele clipe daquela wave, mano cara, os caras não saíram nossa jungle chat, que merda é essa, velho? meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Time inimigo? Time inimigo? Vocês estão loucos, brother? Mataram o eco. Parabéns, mano. Toma. Porra. Põe pra caralho, chat. Esse foi o caô. Mas eu tenho red eu tenho red. Vou recuperar. Ah. Ah. Só a sombra dançante, meu parceiro. Foda-se. Pô, o tá fazendo a boa pra mim, tá não? Tamo junto, hein, Trechão. Tamo junto. Olha lá. Olha lá. Fala. Fala. <risos> que isso, caçadoras? Ah. Uh, esse R foi. Aí. Assim mesmo que você queria, chefe? É nóis. Quem tá achando que é um Zed comum, bro? Isso aqui é Zedão de Modenário, moleque. Não um fode. É outro patamar, parceiro. Vou usar a para pra frente, que se for. Ó a botinha, chat. a botinha. Nice, ó. Peguei a runa, a runa. Peguei calçados mágicos. E os aqui diminuiu o cooldown da Emoronar. Uh! Estou meio forte, não tô, não? Tira o pó choque nele. Ah, ele não tem pó choque não? Boa, trechão! Tamo junto, meu brother! É nóis! <risos> tô sem R, chat. tô valendo dinheiro. Tem que ficar tranquilo. Mas, na real, a trecha tá no bot, né, velho? Rapaziada, merda do dia, porra. Qual foi? Meses. O que tá fazendo aqui, Uma pergunta, cara? Uma eu devo sair da lane para ajudar o vou nem tentar ajudar, minha ajudar mano. Minha na minha torre? <risos> que cara, os caras estão passando não, mal, mal, brother. Não tem nem o que falar. Gostei, Mondianário, hein, brother? Caralho, chat. Era pra dar B aqui. Só que tá muito easy e caçadinho foi lá pro negócio. Caralho Mano, que build forte, chat Quem não confiou aí, mano Triunfo, tenacidade, ataque speed na runa Calçados mágicos É que eu tô muito poderoso também, né, mano Não dá pra ter uma noção muito boa Com 500 kills, velho Ai, Maokai Pera, tem o um Maokai Ferninho já Contra um Silas É, ele pensou num jogo no geral Ok, boa, boa, boa Nossa, chat, eu não vou tomar tenacidade esse jogo, hein, brother? Não vou tomar... CC esse jogo, mano. Pega, pega, pega esse Zedão de mil de vida. Caçador! Ele tá dando bem na na bush, chat. Tá dando bem no arbusto, tá dando bem no arbusto. Oh. <risos> Vamos levar essa torrezinha? Já levei a mid mesmo? Ah, uh, time, a gente ganha, tá ligado? Por isso que eu tô beitando Por que o time não tava vindo em cima de mim, velho? Não vão matar, cara Eles não conhecem esse aqui, chat? Eles não conhecem, brother Corri Para, tia! Para, tia! Você machuca muito, piranha! Porra, gastou flash, gastou tudo Não, gente, não dá eu essas não, pelo amor de Deus Pog. Morreu. Morreu. <risos> nice. Esse é escudo, mano. Escudo. Escudo. Escudo. Vale a pena. Cara, que o utility, tinha chat? Caralho, bro. Que poder, mano. Que poder, mano. Tô pensando em fazer em homens pra movimentar pelo mapa. que? Nossa, Sterak é Pog, hein, mano. Não eu quero tirar o escudo deles antes, velho. Vai ser mais importante. Eu queria testar meu dano, chat. Mas eu tinha que tirar o negócio dele antes, né, velho? Nice! Janna Diana tá aí... no bot. Dá espaço pra gente pegar essa torre? Ainda não, não? Cara, a única play em mim, chat. Será que eu tento? Eu não tô trabalhando dinheiro, não, mano. Acho que eu vou tentar. Cara, os caras contestaram o Arauto depois de ter feito? Poggers? <risos> <risos> tem zones. Querendo o Não tem porque eu ir pro bot, não, mano. Só mantém aqui, vou levar Nib. Pô, mas esse nível é 15 em mim, mano. Não leva, pelo amor de Deus, velho. Nice. Cara, só mantém, brother. Tentar não entregar pro caçadinho não crescer. Lutar, fazer barão. É isso. parece sim. Vai ser muito ruim, tá ligado? Porque pra matar o cara assim, eu tenho que dar o W, tenho que dar um auto-ataque. Entendeu? Assim eu não mato nem o Yassa, velho. O Yassa mata. Será que ele acha que me ganha, chat? acho que ele tá achando isso, né, velho? Acho que ele tá achando que me ganha, né, chat? Acho que era isso. Mano, é que aquela jogada dele tava fadada a fracasso desde o início. Claramente, o menorzinho não manda muito de build, não, chat. <risos> é isso. Mano, vou pegar negócio escudo, de... não. Vou pegar mais move speed mesmo pra eu caçar os caras. Bora! Aronguinha. bi Vai a cull! Vai a call. O Bia tá lançando ele, chat. Vamos lá? Vamos salvar o dia? Ô oh, louco! O que pra frente? Mais dá pra trás? Nice! Eu pego essa daqui do, do mid. Eu surpreendo o caçadinho farmando o golem aqui, ó. Safado! Ih, o Salas abusou muito, hein? Caralho. Abusou o caralho, o cara é bom. Caralho, o cara é bom demais! Uh! Tô chegando, tô chegando! Vem por aqui, vem pela galinha! Atravessa a galinha! QQ killing, Spree? Sem zonas, sem pós-choque. É, vai dar uma azedada aí. <risos> <risos> Agora a Diana vai vir, futa. Vivemos do Hulk. Oh, oh, oh, oh. Deixa a Diana entrar nos caras. Mano, não estou fazendo nada aqui, chat. Diana vai entrar em todo mundo. Entrou. DJ! Primeiro do dia, hein, chat? Tranquilinho?